Aqui é a nossa unidade produtiva do álcool concentrado. Esse espaço aqui a gente reservou para receber essas bebidas alcoólicas apreendidas que a Receita Federal de Postos de Caldas e outras receitas agora estão nos encaminhando. Então nós armazenamos aqui essas bebidas alcoólicas que elas têm chegado de diversos tipos de bebidas alcoólicas. Cachaça, whisky, vodka e até mesmo alguns, algumas bebidas é, como vinho e outras bebidas daquelas mais doces, aquelas batidinhas, né? a gente consegue também trabalhar com isso. Ela vai ser bombeada para o cilindro de recepção, daqui do cilindro ela vem para essa caldeira, onde é aquecido esse, essa mistura, essa bebida alcoólica ela é aquecida e ela começa a subir pra, pela coluna de retificação. E aí acontece a retirada da água, porque o que nos interessa é o álcool concentrado. Então ele vem saindo e volta para essa caldeira e fica esse movimento constante desse álcool aqui dentro desse sistema, dessa coluna de retificação e a água vai sendo tirada desse álcool e ele vai sendo concentrado. Aqui já é a parte final do processo, então aqui já é o álcool concentrado, ali nós temos o alcoômetro que vai medir o grau alcoólico, a partir do momento que ele chega de 90 graus GL para cima a gente começa a retirar esse álcool e aí dali ele já vem para nossas bombonas de 50 litros. O processo a gente faz primeiro a dispersão do espessante. O que, que acontece? Eu vou colocar esse álcool. Colocar o um espessante que vai dar aquela transformação, aquele, é, aquela característica de gel. Isso nós montamos aqui um, um litificador industrial. Nós colocamos ali o álcool, colocamos o dispersante que é o carbopol e ele que é o agente espessante, ele que vai dar aquela característica de gel. Perfeito? Então nós colocamos aqui junto com é, uma quantidade específica de, de álcool agitamos em alta rotação, porque é isso que vai fazer esse espessante é, ele umidificar com o álcool e daqui a gente leva para o misturador é onde a gente vai fazer a quantidade hoje a nossa, o nosso misturador ele tem a capacidade de 100 litros por batelada então a gente faz 100 litros por vez nossa capacidade total hoje é em torno de mil litros por dia não só de produção, mas também em vaso ele já se transformou aí no gel olha só, aí daqui a gente já leva para o controle de qualidade a gente vai medir o pH, a gente vai fazer todas as análises dele para poder fazer a parte do envase então hoje esse é o nosso processo nós temos condições de fazer tanto o álcool gel quanto o álcool líquido simultaneamente isso é muito importante e lembrando da questão da importância do álcool gel e do álcool líquido que ele vem minimizar os impactos do Covid-19 através da sanitização. É muito importante nós estarmos sempre nos higienizando é, as nossas mãos para que a gente consiga reduzir esse impacto. Aí nós temos aqui o um sistema de invase com os nossos frascos que são disponibilizados pela reitoria. A gente já envasa, já rotula e ele já está pronto para ser é, distribuído para os hospitais, para as clínicas de saúde, para as prefeituras e aqueles órgãos que têm convênio conosco, que estão é, é, necessitando desse material nesse momento.